Hora de ser burro! Sabia, eu sou droga! Ah não cara, eu tirei um de novo, meu pai vai me matar! Por que eu sou tão burro assim? Me responde uma coisa, você se acha burro? Ou na verdade, você se acha inteligente? Quando a gente responde isso... A tem uma mania feia de se comparar. Não, inteligente mesmo é aquele meu amigo que tira 10 em tudo. E a gente vai tendo a burrice de achar que inteligente é só quem tira 10. Cara, na moral, não tem nada a ver com isso. Hoje, o mercado de trabalho tá mudando cada vez mais. Mostra esse do seu pai que eu quero ver mercado de trabalho está mudando. Quem diria, por exemplo, que um cara chamado Whindersson Nunes ficaria rico fazendo vídeo no YouTube? Eu também não estou falando de você largar tudo e ser um YouTuber, não. Eu só tô querendo dizer que existem tipos diferentes de inteligência. Ó, presta atenção nisso aqui. Deixa eu vai falar sobre inteligências múltiplas. É, na escola é mais valorizada a inteligência da lógica matemática. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual é a sua inteligência, hein? Porque eu tenho certeza que você tem alguma inteligência. E se você vier me falar assim, ah não, cara, eu não sou inteligente em nada, não. Na verdade você não tem autoconhecimento. E aí, eu sempre gosto de falar sobre isso porque eu me sentia burro na escola. Direto quando o professor ia falar minha nota na frente de todo mundo, era 2,5, 3,5. Eu reprovei meu terceiro ano, cara. Mas eu fui fazer psicologia e eu fui entender que a minha inteligência é diferente. Eu preciso aceitar isso. Então. Pare de se comparar, cabeção, porque você tá se sentindo burro, ou feio, ou um sei lá o quê, porque você tá se comparando, você é único e possui uma inteligência única. Então eu quero terminar te dando uma dica, ó, você vai fazer da sua vida aquilo que tem a ver com a sua inteligência, aquilo que você é bom que faz, pega essa ideia.